A fase presencial da 11ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária, a OBAP, ocorreu de 7 a 10 de setembro na cidade paulista de Jundiaí. O local reuniu os 236 finalistas da competição, que vieram de 15 estados do Brasil e de países da América Latina. A OBAP é uma competição científica organizada pelo IEF de Minas desde 2011. Tem como objetivos estimular o ingresso dos jovens nas carreiras técnico-científicas, integrar estudantes de cursos técnicos da área e os conectar à ciência e às práticas contemporâneas da agricultura e da pecuária. É um OBAP diferente, é, porque a gente vê ainda muito reflexo do pós-pandemia, Muitos estudantes ainda sem muitas habilidades manuais, sobretudo, mas uma vontade impressionante de querer obter essa capacitação, essas competências. A Olimpíada é realizada anualmente em duas fases, a virtual e a presencial. Esta edição recebeu o um número recorde de inscrições, com cerca de 3.100 estudantes inscritos das redes federal, estadual e municipal de ensino de todos os estados do país e ainda foi reaberta a competidores internacionais. Então a gente vê a participação aqui de três países nesse momento, né? É, que é o Paraguai, Uruguai, Argentina, mas a gente agora começa a ver que existe uma cultura da UBAP internacional. Isso é o mais importante, né? Então a gente vai reestabelecer essa parceria na forma de ofertar aos nossos parceiros, sobretudo da América Latina e do Bloco africano, né? É, essa integração é, na busca de, de qualificação, porque nós estamos falando em qualificação estudantil, isso que é o mais importante. Esta edição da UBAP contou com vários parceiros. Recebeu o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, entidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Então é fundamental que os jovens estudantes começam a perceber como eles podem se inserir nessas temáticas e cada vez mais descobrir novidades, se inserir na busca do conhecimento e com isso a gente está formando os futuros pesquisadores, os futuros cientistas nessa área, então a gente só tem que valorizar e dar força e parabenizar os organizadores né? e principalmente os professores que mobilizaram as equipes. Nós reconhecemos a qualidade e o efeito que a Olimpíada Brasileira de Água Pecuária causa nos estudantes, na motivação para eles continuarem os estudos. Então esse efeito é, é tão importante que a CETEC entendeu que era o um momento de apoiar o evento. Devemos continuar com esse apoio para que isso possa ainda crescer mais, né? envolver outras instituições impactar ainda mais no, no dia a dia, na formação dos estudantes, na qualidade do ensino. A Etec Agrícola Benedito Storani, integrante do Centro Paula Souza, foi a sede da fase presencial da competição. O Instituto Federal de São Paulo contribuiu com a logística e coordenação de parte das provas. E a Prefeitura Municipal de Jundiaí ofereceu alimentação aos participantes, além de ceder o espaço onde foram realizadas as cerimônias de abertura e de encerramento da Olimpíada. Toda a estrutura que foi oferecida, ela tem um contexto de dizer que nós valorizamos esse momento, valorizamos esse modelo de iniciativa que valoriza a pesquisa e acreditamos que esse é o elemento de transformação da nossa sociedade, o investimento em educação e ciência. É um sentimento de extrema alegria, de dever cumprido e em trazer oportunidades para que nossos estudantes, estudantes da rede federal, possam aprimorar né, as, suas, as suas qualidades, possam aprimorar os seus treinamentos e servir de incentivo, para que cada vez é, eles possam compartilhar com os colegas, o quanto que vale a pena se dedicar aos cursos técnicos. Com essa proposta, os competidores realizaram durante a fase presencial da UBAF provas teóricas individuais e passaram por desafios práticos em grupo. Nós tivemos duas modalidades esse ano. A modalidade do internacional e subsequente ficaram com a prova referente de adubação, cauda bordalesa e inseminação artificial. Já a modalidade integrado e concomitante ficaram com as provas de semeadora adubadora, inseminação artificial e também a de levantamento topográfico. Para mim é uma experiência nova, por exemplo, a inseminação artificial é uma coisa que eu me interesso bastante e eu achei bastante legal as provas. É um pouquinho difícil, mas estamos aí. É uma oportunidade única para os estudantes colocarem na prática toda a teoria que vem sendo abordada em sala de aula, principalmente agora, né? nesse momento que nós estamos agora com as atividades presenciais. É muito importante porque é uma oportunidade única que se nos está dando e estamos aproveitando ao máximo. A experiência de viver ao BAP também é um diferencial para os orientadores. A OBAP ela é um indicador da qualidade do ensino e aqui a gente pode perceber que as habilidades e competências que foram trabalhadas na unidade escolar estão contribuindo muito, dialogando bastante com a experiência aqui da Olimpíada. Esses estudantes participam, são oriundos do campo e tiveram essa oportunidade de vir para aqui, trocar a experiência e a partir daí levar esses conhecimentos para os ambientes deles de convivência, ou seja, o território no qual eles atuam. Após a maratona de provas, o último dia do evento foi marcado pelo anúncio dos campeões da UBAP. Os primeiros lugares na classificação geral por equipe ficaram com equipes mineiras e na categoria internacional com o grupo argentino. A gente estava se preparando bastante, desde o começo a gente estava com medo por ter feito dois anos online. Terceiro ano do ensino médio, ter feito dois anos online, foi um banho de água fria na gente. Mas a gente correu atrás, fomos atrás, treinamos para as provas e o resultado veio. No eh, princípio eu não podia acreditar, ainda não caí del todo, mas eh, agora estou muito emocionada e de a pouco eu acho que vou sentir mais ainda. Estou muito contenta, muito contenta com a organização do lugar. Também houve a premiação das equipes que atingiram a maior pontuação durante a execução das provas práticas e a premiação individual dos competidores que tiveram o melhor desempenho no teste teórico. A agropecuária para mim é minha vida, né? eu já nasci no meio do agro, sou do agro, né? meu pai é produtor, eu sou produtor, agora técnico agrícola e se Deus quiser, mais para frente, engenheiro agrônomo. E você acha que essa Olimpíada vai contribuir um pouquinho para a sua história profissional? Já está contribuindo atualmente, o, o network com as pessoas, né? é, a troca de experiências está sendo muito gratificante, muito, muito interessante para todos nós.